Ora, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo, a bordo da Oranjinha, e hoje vou-vos levar a alguns sítios da cidade de Braga, porque vou estar todo o dia com o grandioso Marco Nova. Se vocês não conhecem, passem aí pelo canal do YouTube dele e pelo Facebook, que é muito forte aí no Facebook, tem sempre centenas de partidas é um gajo espetacular, é um grande youtuber, vai ser um dos melhores youtubers, ou sou bem o que eu eu não me canso de dizer isto, então ele anda a fazer uma rubrica aí, que é Partilhar o ninho e saiu de Barcelos de Bicicleta Elétrica, já passou em Esposende, foi a Famalicão, a Guimarães, ontem esteve em Faf, e hoje termina a jornada dele aqui em Braga, por isso eu vou visitar em alguns pontos de Braga, e espero que vocês gostem, Tá bem? Já. Até já! Um local muito visitado, mesmo com a pandemia, está cheio de gente aqui. Ciente. Olá, como é? Olá, Onde é que...? Ainda, está, ainda estás a sair de não não, não, não, não. Ah, ah ok. Opa, oh, eu não sei, no GPS dá-te para aí três sítios. Mas tu estás aonde agora? Estou em Leitões. Guimarães. Ah, mas já passaste Guimarães? Tá Está bem, daqui a um bocadinho de tapita então. Não vais fazer um direto? Não, boa, um tchau. E então, conta com ele. Quando eu acima o pai numa estrada, aqui é um sítio onde ele pode vir ou por um sítio ou por outro. Espero que não que não uma distância dele. É? Isto aqui tem uma vista espetacular, malta. Olhem para isto! Vejam bem a cidade aqui, Olha. olhem para isto! Eu vou ver se vos mostro isto também de noite! Ele é o Auto da Santa Marta das Cortiças! um dos pontos mais altos aqui da zona de Braga, e vamos virar aqui porque aqui é a bifurcação, ele ou vem por ali ou vem por aqui, esperamos que ele venha por aqui! Estão muitos ciclistas... Estava a ir ao teu encontro, tu estás na estrada? Mas estás na estrada! Estás na estrada! É que eu estou a andar de volta agora também! O encontro estás aí por, por balazar. Ah, olha, tu passaste por mim agora. Pá, encontrei-o. Olha, falei com ele o telemóvel e encontrei-o! Tu é que és tolo! Que coincidência! Tu... Então, que está coincidência. tudo? KTM Laranjinha! Vai Vem-me acompanhar lá cima! Trouxe esta corda? Trouxe! Trouxe a para trouxe puxar? Não trouxe nada! <risos> elétrico! Dá as pernas! Ai, Jesus! Ai, quase despistavas, meu! Que coincidência, meu amigo! Que amiga. coincidência! Mas sabias esta estrada que estava a seguir? Ou era uma, ou era outra! Coincidência agora encontrá-lo. Ele sabia que eu vinha a subir o salmeiro, mas não sabia a estrada e tal. acertou a estrada. Exatamente. És um crack Ok, vou atrás de ti. Não, é? sigo... não vai lá, quem pula? Tu disse uma estrada e vou tentar -te fazer direto agora. Ok, está eu... bem. Eu, se estivés orientado, eu não consigo fazer direto. Está bem. Estás à ah, vontade? Mas olha que ele vai subir bastante. Pá, eu tenho elétrica, ela das bem. Aguenta bem isso? Vamos, lá, Vamos lá. lá. Para cima! Esta é a estrada principal. Agora está a principal. Ah. É preciso ter um espírito pessoal para fazer isto. Vejam lá bem, Marco Nava, subscreva no canal do homem! Ainda vai ser cair! Vai, vai, direto! vai, vai, vai, direto! vai, subir direto! vai, direto! vai, Título do vídeo: Fiz a falperra de bicicleta elétrica. Isso é a falperra? Isto aqui já é a falperra. Aqui estás a meio da falperra. É Olha, senhor, Ai, tem que ser controlado. Ok. Este cenário, sim. Mas a câmera está bem parada. Está, está. Anda lá, Pode pedal. Pedal. Bem-vindos ao Sameiro! Óbvio, está fixe! Ora bem, um... Posso agora cá? Que não queres que com esta? Pois um Não tenho Não! Não ah, ah. É muito Não, não, não! E agora, relevei a bicicleta elétrica ao Marco Neiva. Anda fixe, isto. Isto dá gás de caramba, malta. Olha-lhe para isto. Olha-lhe para isto. 27! Isto não custa nada assim, hein? Não custa nada, de nada e tu estás tais... zero. Zero? Tens que rodar sempre. Este afinal foi aos 28 km por hora. Isso. Sim. É o que tu é. mostra aqui? Isso. Então ontem... ontem... 67 km e meio. Olha, eu consegui um pouco de cabelo só que estava sem caminhão. Ixi, olha para isto. E saímos do sameiro. Aqui temos uma curiosidade da cidade de Braga, que é esta rua que dá a ilusão de ótica e os carros o pessoal pensa que está a descer, mas o carro vem para trás porque é uma ilusão de ótica pessoal. A se sobre esse local aí. Estamos a entrar agora aqui no Santuário do Bom Jesus. é isso que eu pegar! Olha aqui, Maranja, é, é uma palavra proibida aqui em Braga! Não é, não é nenhuma palavra proibida, mas em certas horas pode-se tornar igual. Ah, e perto do estádio. Ah, também. Vai entrar o Zé de Braga Neste guerreiro para qualquer um seduz Ligo com toda a vaidade O nosso lindo bom Jesus o património material da humanidade Aqui sinto-me à vontade Ninguém o pode negar, uma linda vista para a cidade e ar puro para respirar. Com esta vou terminar, com esta vou terminar, da amizade fica o laço e para a malta que aí está vou vos deixar um forte abraço. Zé de Braga, que não tem Braga no nome. É, é verdade. Como é que é o teu nome? José Guimarães. José Guimarães tem o um nome proibido em Braga e ele tem no nome. Mas, mas sou bem tratado, sou bem tratado por estas terras. E quando vou a Guimarães também serve mais ou menos de passaporte para entrar ali na terra vizinha. <risos> Boa, Mingoto de coração. Isso a é 100%. E um apaixonado por tudo o que diz respeito à nossa tradição popular. Boa. E obrigado, Zé, por nos estarmos a acompanhar. Pois. Senhor Nuno, bora lá aos grilhados de braga. Vai-te dar um selfie? Vamos tomar o. Ai, o stick. Agora já me parece que volto. Ai, o reijo! Ai, o reijo! Estás vindo! Ah, olha, vamos, te parecia um bocicleta elétrico! Pois é, era! Oh, olha aí o carro! Aqui, aqui é onde passa agora o ascensor, vês? Vai por aqui fora! Vamos passar o selfie agora! Vá lá então! Vá, acelera! Desaparece! Barriguinha cheia, 5 estrelas. Obrigadão, senhor. Obrigadão. Agora trouxe-o aqui pelo viaduto e só um bocadinho, só mesmo no limite, é que vi que as bicicletas não podem andar no viaduto. Ai que barraca! Olha! Tu não podias ter subido no viaduto? Mas, ao oh, então no viaduto é que estava lá o sinal. Olha, e, e, e a, a, polícia, a polícia está mesmo aqui a olhar para nós agora. Estava mesmo a olhar para nós. Olha, vou te Viste? Vocês viram não? Queres que eu filme? Eles viram. Ah, não sei se não viram. Mas, mas ele estava a olhar para trás. Arranca! Hello! Arranca, pá! Como é que sejam bibuzinas dela? Cordinha? Queres uma cordinha? Não, tem que ser com outra mão! Ah, não, não. E agora vamos ouvir um bocadinho de fado! Vai ser espetacular! Associação Fado com Arte. É que Temos aí a bola barrosa, a bandeira da terra, separista. Ó. É assim que se confinados A essência do folclore está nesta sala. Ó Marco, lá, nós estamos aqui no, no Fiat 500 e tu estás aí no, no Ferrari, nós onde é que vamos? Bom, a segunda surpresa é Drift. E que surpresa! E que surpresa! E o Carlos vai ao pendura. Havia de ser tu. Havia de ser eu, mas eu fico aqui fora a fazer umas imagens. Pois é, com o drone, não é? Com Como o drone. Tá ok, qual é o sentimento? Sentimento de adrenalina. Vamos lá ver. Vamos lá é? ver. Okay. Vá, vamos lá. Ai, ai, já bati com o é Parabéns. É preciso alargar ele também. João Gonçalves é o piloto destacado aqui para o Drift. O Carlos é aqui um dos meus amigos. Pá, mete um cagadinho vai. de medo. Vai. Hã? É que sim, cagadinho claro. de medo. Já vai. Como é que te sentes? Já pá, estou aqui, já estou, já nem sei o que é que eu digo. <risos> é o é assim? é primeiro dos dois assim embaixo? É, aí? é central? Não. Não, é, não, não, só tem dos dois lados e de cima. Não sabes aquilo que perdeste? Porque o João tem umas mãozinhas espetaculares. <risos> Sim, senhora. Ainda bem que gostaste Muito bem, Então, tá, o que é que aconteceu? Que é que aconteceu? Opa, aconteceu que ali dentro parecemos bonequinhos andavam andar um lado para o outro. Ah. Eu ter que o capacete um lado, eu ter o capacete do outro. Mas da resto, está tudo 5 estrelas. Uhum. E agora estamos no Sameiro. E vejam bem. O chifrinho que é, só para montar aqui uma coisa que depois vocês vão ver através do drone lá de cima, com o Clube Automóvel do Minho. Chega a hora aqui do fim de dar Neste tão lindo cantinho E vai assim então terminar A experiência da volta Domingo. Minho em ambiente de festa Em ambiente de festa Dos cantinhos mais belos Que também temos cá gente modesta Que veio das terras de o meio das terras de Varsóvia é um ponto fundamental. Viva a cidade de Braga, o nosso país Portugal.